Fala galera, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui em um centro de recuperação Pessoal, que centro de recuperação é esse? O pessoal que usava droga, bebia, eles vinham pra cá pra poder curar, né Thaís? Sim. desse Desse negócio, né? Desse vício E aqui aconteceu uma tragédia, pessoal, uma tragédia, o local tá abandonado Só que a gente não pode falar ainda Sobre essa tragédia, porque a gente precisa ter certeza, né, Thaís? E do que é a, gente, vai a falar. gente se complicar, né? Sim. Então, assim, a gente vem nos lugares com relatos de assombração, né? É. Então, assim, os outros detalhes a gente tem que tomar cuidado, porque senão pode dar problema pra gente. É. Então, pessoal, a gente gravou um vídeo aqui olhando as partes, olhou o mochi de do barracão, banheiro e uma casa muito sinistra. A né? então, casa do médico livres. ali. É, a casa dos médicos. E aí nesse vídeo a gente vai ver se encontra os quartos dos pacientes, outras partes. Sim. O link tá na descrição do vídeo que a gente viu essas partes. Vale a pena você ir lá conferir que o vídeo ficou sensacional. Bora, tá preparado pra agora Vamos? conhecer? Vamos tá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Pessoal, a gente já olhou aqui. Se vocês chegaram nesse vídeo aqui e não assistiu o vídeo de ontem, Corre lá ver. Ali em cima ó, tem uma casa que a gente mostrou tudo por dentro. Tem muita coisa lá dentro. A gente já mostrou aqui dentro também, ó tem um, O barracão também tem umas coisas. um negócio bem sinistro ali. E agora a gente vai olhar toda essa parte aqui, ó Vamos lá? Tá Vamos lá. Será que é aqui? Eu não sei. Olha O que, que é isso aí, mano? Eu não faço ideia, mas tem ah, um buraco. Cuidado, do céu. Perigoso demais, gente. O que, que fizeram aqui, Thaís? Eu não sei. Será que aqui é caixa d'água, alguma coisa? Mas e aquela outra caixa d'água? Então, eu não sei, mano. Pessoal, já viu uma caixa d'água que tem um buraco enorme? Tá lá no outro vídeo, depois você assiste, lá. E agora aqui, cara? O que, que aconteceu aqui? Eu não sei. Tem uma porta ali que abriram. Ai, amor, tem tá estranho esse lugar aqui. Né? Tá, e é muito grande esse local, né, mano? Muito grande. Uia. Cuidado. E tem algum símbolo aqui. Aham. Uhum. Trancado? Trancado. Vamos tentar ver se tem outra porta. Ai? Não, não, amor, é só essa porta mesmo que será que tem aqui? Ó, parece que tem outra coisa lá, ó Mas não é, não entra Três. por aqui Ai, meu Deus, um cavalo Ai, Jesus amado, se ele pegar nós Amor, ele tá vindo Amor do céu ah, não vai, não pode. Tiago, vem aqui na minha frente, ele vai me pegar Amor Ai, Jesus amado. Amor, se ele for selvagem? Cuidado, ele vai morder você. Que sensacional, velho. É sensacional. E se ele for selvagem? Ai, tá tremendo. Tem cavalo que é bonzinho, amor? Tem cavalo que não? Ai, que susto, mano. Será que tem mais aqui, amor? Eu não sei. Fica de zóio. Das é costas, não é. Aqui, peraí, né? deixa eu olhar aqui. Tem um buraco aqui. e tem coisa ali, ó. tem um bicho. E tem coisa aqui. Nossa, Jack, você tem achou? Tem dois bichos aqui, tá? Restos. Olha, um, dois. Nossa, que nojo. Cara, que susto que ele veio daquele cavalo. Tem um banheiro. Outro banheiro. Tenebroso. Uma porta ali. Será que é aberto o um cavalo agora, amor? Ai, Jesus. Amor. Eu não vou. Não, pera. Eu vou tentar passar por ele. Ai, Jesus, Thiago. Ele vai te atacar? Deixa eu ver se tá aberto. Ele tá batendo o pé. Então. Tá aberto? Vem. Amor, ele vai atacar vem, nós, vem, vem. parece. Corre. Vem, é engraçado que você... Aqui na frente deixa eu, né? Aqui era os quartos. Eles pegavam ba bastante camas. Olha que sinistro. Bem doido, né? Hã? Bem sinistro. Bem... sair daqui agora. E agora, tem camada acertando tá nós. Thiago, e agora? E tem mais parte pra lá, Tênis. Tá e se ele estiver ali? Ele tá perto. Eu saio por onde não sei. Parece que ele tá pisando em cima de alguma coisa ouro Claro, aqui é ouro, né? Coisa. tudo Será? Olha, gente, o que era aqui? Tive que isso trabalhar? É tipo uma lagoa, represinha, é não sei. Trancado aí. Tá trancado? Sim. Aqui deveria ser mais quartos, né, amor? Quartos. Dois quartos trancados. Aqui eu acho que era um campo de futebol, ó. Essa parte. Ah, posso ser. Cara, um susto aquele cavalo. Esse cômodo daí também tá trancado. Aquele ele não conseguiu entrar, né? Esse aqui, né? E O cavalo anda tudo aqui, ó, porque tem um monte de fezes dele. Ah, não, então esse daqui é o que nós entrou, né? Esse aqui que é o que nós não conseguiu entrar, eu acho. Sei lá, já me confundi tudo. Esse lugar é tão grande. Imagina se a gente só vem de noite e o Thiago não vem de dia pra conhecer, a gente então, se perde. Olha o jeito que é o chão, gente. Olha só. Tem que ser equilibrista para andar. Ai, tá caindo tudo. Aqui deveria ser uma quadra, ó, o mesinha que eles colocavam pessoal, né? É, aqui nós não vai ter muito. Eu acho que aqui nós conseguimos rodear para sair, não entrar de novo. Pessoal, o lugar é muito, muito, muito grande. Aqui, Thiago, deveria ser muito bonito, ó. Porque eu acho que na hora de descanso dele eles ficavam por aqui, ó. Provavelmente aqui tinha um campo. Aqui, ó. É. Aqui eu tenho uma quadrinha, ou com piscina, ou com piscina, não, ou mesinhas, né? ou que né tá barulho, tá? Tá. É? E aquela outra parte lá era onde eles trabalhavam, que eram as estufas, né? É. Vamos tentar ali, por ali? Aham. Uhum. Ainda Dá? Dá bem, né? Dá bem. O cara é bem grande, bem grande mesmo, pessoal. A gente teve que dividir em dois vídeos para vocês assistirem. Porque senão ia ficar um vídeo muito, muito comprido. Olha aqui, ó. O pessoal trabalhava tudo aqui nessas estufas, nas estufas lá em cima. E a gente não conseguiu andar, não andando nas estufas lá em cima, né? Não, andamos. A gente só mostrou o principal mesmo. É. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. A gente vai estar tá indo atrás mais de informações, pesquisar mais sobre o local. Saber se realmente o que a gente tá sabendo até agora, se, se é real, né, Thaís? Uhum. Se a gente pode falar e a gente vai ver se consegue voltar aqui à noite para fazer a investigação sobrenatural. E ver se realmente o local é assombrado, que nem foi nos passados, né, Thaís? Isso mesmo. Porque se for real o que foi nos falado, o local aqui é muito bizarro. Uhum. Deixa muito like, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, falou Fui!